Agora, meter a mão no dinheiro da universidade, pode? Você é uma fraude. Não passa de uma ladra, uma trambiqueira, uma estelionatária, larápia. Nossa. Nossa, foi bom, sabia? Que há muito tempo que eu devia ter feito isso. Não tem esse direito. Você é que não tem o direito de entrar na minha casa e ficar me ofendendo.